Eu te mato porque eu tô na estrada Você vai perder porque o Juno hoje não arranjou nada É quase e é fato, tipo eu sei que é diferente Você tava no estadual, no passado ou no presente Você sabe que a mente engatilha O presente vai ser seu pescoço cortado para a sua família Porque contra o NIV não tem como Eu te mato, eu sei que você corre, não é pra ti, nem pra ti se é um vacilão, porque não tem promo, mas tem promo, Mesmo acima que tão na promoção Então compra aqui, você tá precisando de estoque, ou corre daqui porque você não é o hip hop Cê sabe, eu tô falando mano, que persiste, eu tô no estadual, mas seu estado que tá triste Contra quem? Eu não sei, hoje eu não, cê perdeu, isso aí é 2x0 pra você, cê entendeu? <risos> E aí, Jô, não? e aí, Jô, não? Levanta deixar. a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a Você mão. A mão. Deixar, Jô, não. Solta, DJ, bate eu. nele, mano, bate nele. Eu, eu, eu. Calma aí, ó, na virada do beat, hein? Calma, calma, na virada, calma, na virada. Vai ter que ficar com a morguita, senão vocês vão abaixar tudo, vai. Ó. Eu, eu, uh. Ó, ó. Mata o trep, mata cara no trap, Mata-se cara no trep. mata cara no trap, Mata-se cara no trep. mata no cara no, cara no, cara no A massa. Tá ligado que eu chego na batalha, olha só moleque, você só piora Por que que você tá cantando a vitória antes da hora? Mas você tá ligado que esse é o papo reto O MC do meu vídeo, você canta a vitória antes da hora, esse bagulho não dá certo Só pra você ter noção, aprende a noção Você é anônimo, mas eu sou o Dianão Você tá ligado, olha só moleque louco, olha só meu aliado você tá no estadual, você quer me lembrar lá do passado? Você tá ligado que eu chego na batalha, mas agora tá ligado que o bagulho é sem caô. Você não representa a nem a sua casa, fui pro estadual representar o interior. É essa a questão, você tá ligado, agora é na jornada. Eu nem sei quem é você e você já sabe toda a minha estrada. Sabe o que eu fiz? Sabe o que eu sou? Você conhece todos meus adversários, não digo pra você, não falo de você. Porque não vou dizer nada, você é só um otário. Você tá ligado, chego na batalha, guspo na tua cara. Você tá ligado que eu chego na no... batalha, Olha só. que eu sou muito, pega e repara yeah, me de novo Yo, yo, yo Mata ele, mata ele Mata ele Yo, yeah, yo yeah. O bicho é cabuloso, pode ser tipo Yaiti Cê tá ligado que na base eu não MC Por isso que eu falo Eu sou traiçoeiro Eu represento a gangueiragem do bosque do legueiro Tá ligado? Eu chego na batida E hoje eu vou chegando pra acabar com a sua vida Por isso que você Tá vivendo numa marra, eu não preciso dessa mala pra tá dando de opala, então tu tá ligado, aqui você da bola, de madruga na esquina te pego e meto bala, cê tá ligado, é tipo Gangue C, melhor você parar porque o verso não vai ter, é tipo GTA, não sou o Frank, por isso que eu falo, não segue avante, então cê tá ligado, olha só você é o tipo de vida louca, malandrinho de esquina Então tu tá ligado, aprende com os cordão Melhor você parar, porque rap é divisão Esse cordão de ouro, ou é de latão Isso não faz-se ser um rapper, o que faz é o coração Ô oh, louco! <risos> Solta a sirene aí, DJ! Solta a sirene! <risos> Levanta a mão todo mundo, levanta a mão todo mundo Levantou pra um tem que levantar pra outro, certo? Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Mais é. forte, mata esse cara no trap é. Mata esse cara no trap Mata esse é. cara no trap Mas hoje eu vou preferir ficar quieto só pra que a liberdade vem cantar primeiro É isso que eu quero fazer, cê é o não mas Nivi ninguém sabe Fala pra mim, plateia, batalha de rima ou batalha de hype Eu não quero que ele me conheça. Sabe que eu faço isso aqui, desenrola Não precisa me conhecer lá fora, meu talento eu demonto na roda Cê falou que me vê no beco, quer me matar, Você quer me bater, Você quer tirar no Nivi? Qual a diferença do sistema pra você? Oh! Me explica na rima, todo vídeo, cê sabe que eu tô te matando Agora levanta autoestima Dos pretos, dos brancos de todo mundo, dos caras e das minas, não conhece prazer, eu sou apresenta, eu sou o um tormento nas rimas Seu é o Jornão, pode parar que eu vou te matar O seu passado passou, tô no estadual, pode colar me assistir lá Essa daqui é a fita Jornão Cê não sabe, mano, tá pesado Você é um MC bom, mas eu represento esse solo sagrado uh! Aí, ó, gente, esse é o terceiro de verdade, tá bom? Quem ganhou? Quem ganhou? O de Bermuda Caralho, Preta ganhou! ganhou. <risos> Com detalhe cinza. <risos> Solta o DJ, o bravo Levanta a mão, vocês sabiam o esquema já, né? Já é né? ah, assim, ó. Ó, ó. Eu amo é eu faço Já eu quero ver matar esse cara na levada do boom bap Eu amo rap, eu faço rap Eu quero ver matar esse cara na levada do boom bap Vendo no Tá bonito, tá bonito, é isso mesmo, Jorão vamos, vamos. Tá ligado, eu chego no nível avançado Enquanto esse cara é só um retardado Tormento na rima, disse o aliado Desse jeito não é tormento, você tá só atormentado É só a questão, ele é delinquente Ele vai ganhar dinheiro Ilusão da mente, então tu tá ligado Esse é o cenário Ele é atormentado, me ganha é no mundo imaginário Mas você que tá imaginando Mentir nada lista, não é mente ilusionada, é a mente do ilusionista. Entende, isso é que eu fui? Você não sabe, hein, João, não Você tem gancho, não tem rima, você não tem providação Você não sabe, mano, que eu tô aqui Eu faço grito, o tormento da minha mente e... que você é bom, mas eu não falei isso aí porque os caras que já não sabem que você é bom, sua rima que cabe ilusionista na batalha e o ilusionista do whatsapp na moral, esse é o capricho, já não você é bom muito obrigado, eu retribuo você é um lixo, essa é a questão então é o um arrepio isso é batalha de sangue, não batalha de elogio muito obrigado, nós já compreendeu o uh, tá cara que tá mandando, você não entende, você perdeu porque agora que você já pereceu eu sou um cara lixo e quem na moral, é sem caô, cê tá ligado, mano, no estadual, é onde é que eu vou. Então cê tá ligado, eu te digo, quando for representar SP no Rio de Janeiro, cê volta pra falar comigo. Uou! Mas sem caô, SP é capital, cê não representa o interior, não foi o que você falou, cê não sabe na batalha, quando o hype chega, você representa o Lembrando que nem o MC vem pra perder, então vamos ser justos, certo? Quem gostou das rimas de Jonão, muito barulho? Uou! Quem gostou das rimas de Nivi, muito barulho? Uou! Jonão? Nivi? Eu vou pedir mão, por gentileza.